Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmos 51, 17. Jesus contou a parábola do filho pródigo para dramatizar o que ele queria dizer com a palavra arrependimento. Quando o filho pródigo se arrependeu, não se limitou a permanecer sentado, triste, por causa de todos os seus pecados. Não foi passivo, nem vacilante, em relação a isso. Não ficou onde estava, cercado de porcos. Ele se levantou e partiu. Apontou os pés para outra direção. Procurou o pai e se humilhou diante dele sendo então perdoado Piligrã